Olá gente bonita desse mundo maravilhoso tudo bem com vocês como é que como é que foi o domingo de vocês final de semana de vocês Vocês descansaram bastante aproveitaram com a família chegaram aqui já mandando ver nos, nos coraçõezinhos no carinho no amor vocês são demais é por isso que eu amo vir aqui com vocês porque por mais que a gente esteja cansado a gente sai daqui recarregado com tanta energia gostosa que vocês enviam. Eu posso dizer que nos últimos dias eu estive bem cansada mesmo, pedi um pouquinho de licença e fui fui descansar. <risos> mas toda vez que eu venho aqui, eu recebo uma chuva de muito amor, de muita alegria e isso me deixa muito feliz, né? E domingo, vocês sabem que é o dia em que a gente entra aqui nos papos realmente de quinta dimensão, não que os outros dias não sejam, mas aqui a gente realmente foca naquilo que é o mais importante. Né, que são que é a consciência da quinta dimensão, que é aquela consciência que eleva a nossa frequência, que faz a gente fluir pelo amor, pela alegria, pela paz, né? Então, hoje eu estou trazendo uma pessoa tão querida, né? Que foi me apresentada, na verdade, através do Daniel. Vocês conhecem que vocês adoram o Daniel. Então, o Daniel me deu o contato dele. Eu procurei ele porque eu achei super interessante. Eu não, nunca tinha escutado falar sobre isso, e eu sou uma pessoa super curiosa para saber as novas ferramentas, né, que as pessoas usam, ferramentas ancestrais, na verdade, que que engloba muita muita sabedoria, muita riqueza nessas ferramentas e eu busco realmente pessoas que venham com com mais conhecimento e sabedoria através de, de é, como fala conteúdos ancestrais, né? E ele é super querido essa pessoa, eu estou já já fiz duas sessões com ele, vou fazer a terceira, falta a quarta, são quatro sessões que eu marquei com ele para poder fazer também uh, o meu mapa orgâmico. E vocês vão saber tudo sobre essa ferramenta, ferramenta celta, né? Que a gente chama, que ele vai explicar para vocês o que, que é. Então, tenho o prazer de trazer para vocês Gustavo Sanches. Ele é leitor do mapa orgâmico, numerológico e arquetípico. Ele também é reikiano, ele dá terapias de shiatsu e ele é terapeuta de reconexão. Então... Para vocês que acompanham o meu trabalho, vocês sabem que eu também faço a reconexão da alma e todas essas ferramentas de profundo autoconhecimento são ferramentas que nos ajudam a chegar mais próximo daquilo que nós somos, a nossa essência, né? É a volta para a casa do pai, que é o nosso coração. Então, não vou me demorar muito mais aqui, só gostaria de falar para todos vocês que ficarem conosco até o final, nós estaremos fazendo um sorteio para todas as pessoas que enviarem o um superchat então, Vileide está aqui conosco, muito obrigada, Vileide, pela sua ajuda, pelo seu carinho, ela estará aqui acompanhando o chat, né? todos vocês que tiverem perguntas, ela estará marcando aqui com uma estrelinha para eu estar é, é, colocando essa pergunta na tela, para que o Gustavo possa também responder as dúvidas de vocês, e para todo superchat, estará participando de um sorteio, o Gustavo estará fazendo uma leitura prévia, bem básica, sobre a uh, sobre o mapa orgâmico de vocês, tá? Três pessoas serão sorteadas até o final da live. Então, chamo agora esse querido Gustavo, na telinha. <risos> Bem-vindo, Gustavo, Muito obrigado, Google. Karen. Boa tarde para quem está no Brasil, para quem está fora. No lugar daquela, já boa noite, né? Já deve ser é... dez 10 horas. <risos> 10 horas aqui, pois é. Dez horas do domingo. Boa tarde. E aí, aí são 5 horas. Você está em Florianópolis, é 5 horas, né? É, 5. É, uhum. é, é a próxima Florida, que é a a Garupa, tá aqui, tá a Garopaba. A Garopaba é bonito, né? A garopaba é também com é Muito obrigado. É. E tá a tudo madre. bem por aí? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Olha, o pessoal ficou ansioso aqui depois que eu trouxe, você apareceu na telinha na terça-feira, recebi um monte de mensagem de pessoas querendo te conhecer. Acho que alguém Sim, já te procurou, né? Bastante, bastante gente chamando. Foi ótimo. É. Eu, eu trouxe o pessoal querido, foi ótimo falar com eles e explicar sobre essa ferramenta também, né? Eu adoro essa ferramenta que me resgatou também no passado. É. E... Ai, que bacana. Me Mas você, você começou... Você começou aprendendo a, a, o, sobre o mapa gâmico. Como foi que você iniciou, então, nessa sua jornada espiritual? Então, Karen, foi através de um despertar espiritual muito grande. Muita dor envolvida também. E eu vejo muito que tu fala bastante aqui no canal sobre isso. O canal do Pavo, o Henrique também. Todas as pessoas falam sobre esse despertar, né? Aquilo que a gente passa... E eu passei por muitas dores, de certa forma, porque eu não sabia o que estava que acontecendo. Eu né? não tinha ferramenta nenhuma, não, sabia, não tinha explicação para aquilo que estava vindo. que ao mesmo tempo, era muito doloroso, mas eu tinha alguns vislumbres, eu tinha alguma... algo a mais me chamando, algo a mais que estava sendo sentido e eu não estava entendendo o que, que era. Aí eu fui em busca, né? Encontrei pessoas maravilhosas ao longo do meu caminho que me orientaram bastante. E o mapogâmico foi uh, de uma busca que eu já trago há muito tempo, uh, que é a busca de descobrir o meu propósito, a missão de vida... O que, que é aquilo que eu vim fazer, sabe? Porque quando a gente sai do colégio, a gente não tem muita muito parâmetro, né? Ou maturidade, muitas vezes, claro, isso depende da consciência né? de cada um, depende do nível espiritual de cada um. Mas eu não tinha, sabe? Os testes vocacionais simplesmente não me forneciam aquilo que eu precisava, né? Uhum. E depois, nesse despertar, assim, que eu comecei uma busca mais profunda, eu fui entendendo que realmente esse caminho da espiritualidade, esse caminho... Uh, das terapias, era aquilo que chamava meu coração, mas antes disso eu não tinha como saber, sabe? No colégio não ia, ah, tu vai trabalhar com um mapogâmico com chiates, não, não tinha nem ideia, era simplesmente aquelas profissões mais uh, básicas, digamos assim, ou, ou comuns, clássicas, né? Que nem tu falou na última live, dá para aquela pessoa, ah, às vezes a gente pensa na caixinha, ah, daqui a pouco a mulher gosta de dança, é uma coisa que é bem diferente daquilo que as escolas, os colégios nos ensinam, nos propõem, e essa ferramenta o mapogâmico veio através dessa grande busca assim da minha missão de vida do meu trabalho daquilo que eu vim fazer e foi de encontro com aquilo que o meu coração estava pedindo estava gritando e eu não estava conseguindo ouvir naquela época né uh, simplesmente foi um é a gente falou assim uma reconexão assim acalentou meu cardíaco assim ah, é por aí é isso sabe assim como outras ferramentas né que são maravilhosas o mapa arquetípico o mapa astrológico e entre outras, né, que estão mais ligadas, assim, a uma questão de uma maior profundidade, não somente um teste vocacional uh, mais mental, assim, sabe, algo que reconecta realmente com uh, uma visão mais holística, né, do todo, assim, e a, o mapa é bem isso, né, ele traz questões de predisposições dentro da numerologia, que tu já traz de vidas passadas, entre outras nuances ali, como, por exemplo, o mapa astrológico também, né, e assim por diante. Aí foi mais ou menos essa história, né? Resumindo. Teve que muita... legal. Então, assim, alguém fez pra você, você gostou tanto que você pensou assim, boa, eu, eu quero também fazer isso exatamente. e mostrar para as pessoas que isso realmente ajuda, né? Exatamente, exatamente. Foi uma conexão ao mesmo tempo com essa linha espiritual que é de coração, sabe? A linha Celta. Uhum. É, na hora que eu vi tá, aquele mapa, eu vi uma propaganda no YouTube e senti na hora, sabe? Faço, vai atrás. Ai, e... que legal. E foi a melhor coisa que eu fiz na época, assim, me deu um grande direcionamento, assim, dentro daquilo que eu vim trabalhar, daquilo que eu vim fazer, porque essa sempre foi uma dor, sabe, no passado. Uhum. E hoje, cada vez mais me, me alinhando, assim, com essa missão de vida, né, dentro dessas, dessa parte terapêutica. E como eu falei, naquela época de colégio, ou dentro da minha criação familiar, no meu caso, né, eu não tinha esse embasamento que seja espiritual, que seja... Uh, uma visão mais holística, uma visão do todo, assim, aquilo não, não era presente na minha vida. Então, eu tive que passar por algum processo e me veio, né, por benevolência, assim, eu vejo que nada é à toa, sempre que é, aquilo que é pra gente acaba vindo, sabe? E me veio uhum. muita resposta, assim, dentro desse meio, né? desse meio holístico, eu comecei a despertar, tive vários despertares de consciência, assim, nesse processo também, não era só aquele momento de escuridão ou de depressão até que passei, sabe? mas também vinha aqueles vislumbres, vinha expansão de consciência. Teve momentos que eu sentia assim, vai, ah, eu sou o caminho, uma coisa, um cardíaco expandido, assim, eu não sabia explicar o que era aquilo, ou alguém que, te, que me entendesse nesse sentido, sabe? Uhum. Depois eu fui encontrando pessoas e ferramentas, né, e uma das ferramentas que me reconectou, assim, com o meu propósito de vida, que essa era uma dor, né, era uma, uma dificuldade minha, foi o mapa gâmico, né, e depois outros mapas, assim, vieram ao encontro, né, tanto que hoje eu também estou estudando agora mais o mapa astrológico entrando mais nessa nessa linha, e o mapa arquetípico também já já trabalho com ele, né, junto com o mapa orgâmico. E é tão interessante porque todas as informações se cruzam, né, porque eu também já fiz meu mapa astrológico, meu mapa numerológico, e como as informações batem umas com as outras, mas assim, eu fiquei encantada com o mapa algâmico, e eu tenho que ser sincera que eu nunca tinha escutado esse nome. Sabe? Por isso que quando eu escuto eu falei que coisa interessante porque eu tenho muita ligação com a, com a cultura celta, muita ligação. Quando uhum. eu escuto uma música celta meu coração ele eu tenho vontade de chorar. Eu tenho assim <risos> lembrança, É assim uma coisa muito muito linda porque eu tive lembranças fortíssimas é, da minhas de uma vida na como é que fala Ireland em português. Irlanda, é, Irlanda, é. Eu tive memórias assim fortíssimas na Irlanda, sabe? Sim, mas muito vívidas. Eu sentia, eu sinto cheiro assim quando eu lembro da, dessas memórias. Eu sinto cheiro. Eu lembro da minha roupa, como eu me vestia. Né? Então, assim, até a maneira que eu estou vestida hoje é muito... Me lembra muito que, aquela época, sabe? Uhum. E, claro que era uma cor mais marrom, não tinha essas cores. Assim, uhum. Uhum. <risos> era mais marrom, bege, assim, uma cor mais, mais pastel. Mas, assim, eu, eu tenho um, uma ligação muito forte. Quando o Daniel falou assim, ah, ele trabalha com uma ferramenta Celta, meu coração bateu tão forte. Eu falei, então, é, é isso, eu quero, eu quero conhecer essa... Essa sabedoria ancestral, né? Porque ah, é muito bom. É muito eu lindo. É e muito... ainda mais porque o, o Daniel falou assim: nossa, é com árvores, é com natureza. Eu falei assim, nossa, que coisa mais linda, né? Eu quero, eu quero conhecer. Mas faz quanto tempo que você iniciou, então? O mapogâmico? Uhum. Ou essa jornada inteira? Olha, acho que o meu despertar assim, foi mais em 2019, 2020. Uhum. Nesse trânsito aí. E... Inclusive, dentro do meu mapogâmico tem uma data ali específica que fala, né? Ah, tal ano tem uma predisposição ali a ter uma, um, um significado maior, assim, na tua jornada, sabe? Foi bem o ano 2020, assim, para mim. Uhum. E foi lá que eu comecei, sabe? Inclusive, naquele ano mesmo, já encontrei essa ferramenta, já comecei a buscar. Encontrei uma, uma casa lá, em Porto Alegre, né? Quando eu morava lá, ainda com meus pais, que me ajudou bastante. A Casa do Caminho, assim, uma casa de caridade. Eles fazem um trabalho filantrópico, né, e, e é universalista, assim, não segue é, religião, assim, uma ou outra, né, tem quatro linhas lá que eles abordam, é, ah, é fantástico, assim, daí lá eu fui tendo esse resgate, né, foi um trabalho de luz e sombra, assim, ao mesmo tempo, sabe, e lá que eu comecei também a trabalhar, só que foi aquela coisa mais devagar, porque eu tava num processo bem de dualidade naquela época, né, um processo doloroso, até me identifiquei com algumas pessoas que entraram ali na, na terça-feira passada, na tua live, né, que falaram algumas coisas assim, o oh, caramba, assim eu passei por isso também, sabe? De uma uhum. maneira bem forte, assim, é aquela jornada ali, que a essência te impulsionando, mas ao mesmo tempo tem que limpar, fazer algumas limpezas que são necessárias ao longo dessa trajetória, né? Para uhum. que realmente floresça assim, essa essência e tu seja guiado por ela, né? Até lá tem várias ferramentas que auxiliam assim, nesse processo, e para mim o Mapogâmico, por exemplo, foi uma delas, também comecei a trabalhar, senti que era isso, por conta da linha Celta também, que me aflorou, de repente, não sei explicar, não cheguei a visualizar vidas passadas minhas, mas tive confirmação também dentro dessa linha, ah, segue por aí que é a tua jornada, sabe? E além da parte numerológica, assim, a astrologia também é uma coisa que para mim é fantástica, Sim. a numerologia em geral, o um mapa arquetípico também é é incrível, assim, é bem que tu falou, sabe? Todas elas convergem, né? A gente traz uma uma predisposição de vidas passadas, seja para as coisas que a gente tem uma dificuldade, né? tanto também com aquelas que a gente tem uma maior uh, facilidade os nossos dons e assim por diante né e uhum. esses mapas eles acabam mostrando isso bem que tu falou né uma reconexão de fato a assim, gente enxerga né de fato o que que eu tenho de potencialidade o que que eu tenho de dificuldade que eu tenho que trabalhar que eu tenho que atentar. e claro né sempre focar naquilo que a gente é bom que a gente uh, traz de dom né que é aquilo que vai fazer a gente brilhar mesmo em essência porque de certa forma a gente traz um dom uma, uma disponibilidade associada a uma característica positiva, né, algo que realmente é é grande dentro da gente, por exemplo, o meu fala muito de comunicação, entendeu? Então é por ali, de fato, eu adoro educar, eu adoro falar do mapogâmico, eu adoro conversar com as pessoas, passar de conhecimento, sabe? E todos Sim. os mapas, assim, convergem nesse sentido, né? O meu mapa astrológico tem um sol em gêmeos e outros aspectos que me fortalecem nisso, sabe? no uh, meu mapa que fala que justamente a missão está associada à comunicação para ajudar as pessoas e assim por diante, sabe? Então, uh, essas ferramentas me auxiliaram muito a mim, né? E hoje eu tento retribuir, porque eu tive muita, como é que eu posso dizer, né? Também precisa de ter olhos de ver ali em certos aspectos, mas eu tive muita bênção, assim, sabe? Na minha jornada, nesses uhum. momentos de dores, assim, sabe? Eu tive muita pessoa me ajudando, tive muita recurso, assim, para fazer essas ferramentas para fazer um curso. Eu agradeço muito alto né? E realmente, isso depois se tornou uma missão, sabe? É, é bem o... Por exemplo, na astrologia tem o Kiron, né? O curador ferido. De fato é isso, sabe? Aquelas Sim, dores assim é. do meu passado ou a que às vezes ainda revisito de uma maneira cíclica, mas claro, mais sublimada agora, né? Uhum. É, é justamente aquilo. Eu entendo a dor do outro também por ter passado por esses processos. É né? o que a gente viu no teu mapa também. também tem bastante aspectos nesse sentido, né? Ah, é, foi bom você ter tocado nisso agora, porque uhum. um, é que eu achei muito bonito o, a maneira como que você faz o seu trabalho, muito bonito, é muito bem explicado, você vai ali nos detalhes, né? E eu me identifiquei, eu fiquei de boca aberta, verdade. <risos> Toda vez que você começava a explicar alguma coisa, eu falei, gente, como cruza o, as, as informações e como é bonito, assim, por, por ser ligado com a natureza, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Assim, explicando como é que você faz. Pode usar o meu exemplo se você quiser, né? Se tiver Com vontade. Certeza. Uhum. Keren, eu acho que para explicar, de repente, eu falar como é que funciona o mapogâmico antes. O que, que tu acha daí? Colocar eu aquela figura, né? A figura. Pode ser. Tá, vamos lá. É, você quer, deixa eu... Aquelas dos dois círculos, pode ser. Sim dos dois círculos, deixa eu pegar aqui. Para o pessoal entender, eu vou fazer uma comparação dentro da, da astrologia, né? Porque a maioria do pessoal aqui acho que conhece a parte astrológica, né? Uhum. Esse, essa é a figura do mapogâmico. É uma canalização espiritual também da lei de Miriam Black e que foi uma professora, né? Hoje em dia eu estou fazendo um trabalho também com ela nesse sentido, uh, também tô recebendo algumas informações associadas ao mapogâmico. Mas basicamente, tá? São essas duas, esses dois círculos, o círculo do céu que é o círculo de cima e o círculo da Terra que é o de baixo. Essas espirais que estão ali dentro, né, mostradas, elas mostram as áreas da nossa vida. Fazendo uma comparação com o mapa astrológico, né, nós temos as 12 casas dentro daquela mandala astrológica e cada uma, de certa forma, fala de um setor da nossa jornada, né. E no dia que a gente nasceu, a gente tinha uma predisposição planetária, né. Ah, meu sol estava em touro, meu, minha lua estava em escorpião e assim por diante, uhum. tá. Aí isso mostra a posição dos planetas. Aqui no mapa gâmico, de acordo com a tua numerologia, então, celta gâmica, né, Específica, tu vai ter uma Algan regendo cada uma dessas áreas da tua vida. Cada uma aborda um setor específico, né? Como, por exemplo, a espiral de essência, bem no centro ali da, do circo de cima, fala muito das tuas características, as tuas qualidades, os teus dons, a tua missão de vida, né? Aquilo que tu veio fazer aqui e que não é assim específico, ah, tu veio trabalhar com, com direito, não. É, é muito mais abrangente, é mais amplo. Ele vai pegar um dom e vai falar, olha, tu veio discorrer aqui, tu tem uma potencialidade, trabalha dentro disso, sabe? A Kelvin, por exemplo, dentro do mapa dela, é uma potencialidade de unir e harmonizar, uh, principalmente as pessoas através de terapias uh, ou outras ferramentas, né, ela traz essa dualidade para a união, né, é uma harmonização muito grande, é uma organça associada à harmonização, traz muito magnetismo e prosperidade, isso é da essência dela, né, entre outros nuances lá, né, que a gente vê ao longo do mapogâmico dela. Então, cada uma dessas áreas aí vai apontar um setor específico e vai ter uma, uh, um discorrimento ali, né, que... Uma, uma escritura associada a essa a canalização, de, a essa área da vida, né? E as Ogãs são 25 no total, né? São aquelas outras... Uhum. Aquele outro quadro. Sim. Esse aí. É. Essas é. são as 25 Ogãs. São escritas sagradas, é. né? Da época dos druidos, é de antes de Cristo isso já existia. Inclusive tem essas... Uh, isso gravado nas pedras, né? Uh, acho que é na Irlanda que tal tá, na Escócia. E também tem um livro muito antigo, que é dos monges católicos que transcreveram aquilo dos druidas. Uh, se chama o livro de Balimot, um livro bem antigo. E que tem essas escrituras também, né? além das pedras, uh, que tinha essas grafuras. E cada uma dessas escrituras, então, correspondem uh, a um, a uma árvore sagrada, né uma energia específica e também alguns arquétipos ali associados. Né? Então são 25 ogãs, e de acordo com a tua numerologia de nascimento, Tu vê que elas têm correspondência ali, né, a número 17 é a letra O, né, a número 1 é a letra B, e assim por diante. Então, a partir daí, eu consigo fazer esse cálculo de nascimento, do né, teu, teu nome completo, tua data de nascimento, a hora que tu nasceu, e assim por diante, e ver quais que são as ogãs, ou seja, as escritas que estão correspondente àquele outro quadro lá, aquelas áreas da vida representadas pelas aquelas espirais. E também, né, além de representar os arquétipos e ter uma energia específica, cada uma dessas ogãs, elas correspondem às árvores sagradas, né? São as árvores que os celtas e os druidas cultuavam. É uma energia específica que cada uma trabalha, né? Por exemplo, o carvalho, número 7, está muito associado à espiritualidade. Esse ano a gente está vivenciando o ano 7 também. Está uhum. com de, de consciência, está é, associado aos druidas, né? E o druida era o professor, era é, o sacerdote daquela época, o espiritualista, aquele que ensinava a moral elevada. Então, a missão de vida é bem associada a isso. O Daniel tem ela, por exemplo, em essência, né? Uhum. trazendo aqui como exemplo, a Kellen ali é número 8, né, o Gatini, já traz essa questão do magnetismo, uma capacidade de harmonização muito grande, quando consegue trazer essa essência, né, e claro, tem outras áreas da vida ali que são abordadas, por exemplo, a, a, a oga Oculta, né, é, que fala de um dom que tu já traz desenvolvido de outras vidas, a Kellen tem a número 14, Strife, é a jornada do herói, que ela já angariou, né, já conquistou de vidas passadas, não é à toa que ela traz... Uh, tamanha uh, percepção, mediunidade, e não só isso, né, uma vivência, uma bagagem muito grande para trazer essas terapias que ela traz. Então, é um, uma bagagem ancestral e também, ao mesmo tempo, ela veio jornadear a, a, a parte do herói, né, essa jornada do herói, uh, associada ali a strife, né, ela veio passar por esse processo justamente para ter essa empatia, entender o outro, conhecer o outro também, além disso também fornecer cada vez mais uma abertura do campo dela, né, e assim por diante, sabe, tem, é uma leitura bem vasta, assim, uma apogâmico, e não sei se me fiz compreender aqui. Nossa, demais. E aquela, a segunda sessão que você fez comigo também tem a ver com essa leitura? Ou já entre em uma outra parte? É... A segunda que você fez comigo. É, é todas elas estão associadas àquela, àquelas áreas da vida representadas por aqueles dois círculos, né? Ah, Aí eu entendi. vou, cada consulta, assim, eu vou pegando alguns círculos ali e vou falando, né? Espirais, perdão, que estão dentro daqueles círculos. Por exemplo, uhum. a primeira consulta eu falei da tua espiral da integração e da essência, né? Que é a tua missão uhum. de vida. Já comecei uhum. por ela. Aí depois tem a tua, a tua espiral oculta, que é a secreta ali, né? Uh, e outras espirais, amor e relacionamento, como que tu lida principalmente com essa energia. Outras uhum. áreas, outras habilidades auxiliares, que falam de duas grandes curas que tu veio jornadear nessa encarnação, né? Uhum. E assim por diante. Aí depois, nas próximas consultas, eu vou avançando o mapa. Quais outras espirais que eu não falei, Que eu aí assim por diante, né? Entendi. E é interessante que no Mapogâmico, por que, que tem essa secção, na né, separação, na verdade elas estão juntas, mas se separa para o um melhor entendimento, né, do círculo do céu para o círculo da terra, que são aqueles dois círculos lá, né, uhum. uh, tem essa separação porque um, de certa forma, fala de questões muito subjetivas tuas, né, que nem eu falei, missão de vida, obedecência, as tuas características, né, aquilo que tu traz de dom de outras vidas, uhum. uh, como as pessoas te vêem de primeiro momento e outros aspectos que são bem internos teus subjetivos, já o círculo Sim. da Terra que é o círculo de baixo né ele vai trazer uma aplicação do teu eu mais subjetivo interno à vida terrena né então por exemplo como trabalho qual que é a tua energia de trabalho né isso a gente vai ver nas consultas mais à frente uh, e assim por diante né então a, a o círculo da Terra ele precisa para ter um bom funcionamento ele tem que estar com o círculo do céu digamos assim isso eu estou falando assim dentro da, da gente né o círculo do céu é como uma representação a gente tem que estar com o nosso interior Digamos, em equilíbrio ou mais harmônico, para que a gente consiga cada vez mais expressar uma maior potencialidade a nossa missão de vida, aquilo que a gente veio fazer. Por exemplo, tu já está bem ligado à tua essência, tu né? já vive a tua essência, a tua uhum. expressão, a tua missão de vida é uma potencialidade gigantesca, sabe? Uma outra pessoa, no meu nível, estou evoluindo, as pessoas que estão mais travadas ou têm mais sombras ou tem mais aspectos ali a serem curados, né às vezes fica mais restringido e conforme vai expandindo, vai curando, vai descascando a cebola para chegar no cerne que é um processo, né, vai trazendo essa missão de vida de uma maior plenitude, né, digamos assim, uma uhum. maior expressão, e assim por diante. Né? Nossa, muito, muito interessante tudo isso, e eu tô super ansiosa, ansiedade não é bom, tá, mas é uma ansiedade, assim, positiva, não é que eu fico pensando nisso, curiosa. Todo dia, não, eu tô curiosa, na verdade, pela terceira, pelo terceiro atendimento agora que aquilo que você me mandou o áudio ali você sabe né que eu não, não entendi muito o que você falou mas Gustavo me explica por favor que está muito bom para ser verdade mas é... explica um pouquinho da, da, do terceiro atendimento o que que vai ser e, e né como é que como é que você viu tudo isso e eu fiquei super feliz com que eu escutei é que eu, acho que, nós. eu acho que eu tinha falado eu tinha feito uma junção no áudio para ti do mapa orgâmico com o mapa arquetípico, também, né? Que são dois mapas, né? Esse que eu tava explicando até então é o mapa orgâmico. O mapa uhum. arquetípico, uh, ele tá associado também, ele vai mostrar de acordo com a tua data de nascimento, uma uma, uma uma um arquétipo de missão de vida, né? Um arquétipo principal que tu veio vivenciar nessa jornada e também aquele arquétipo regente, e tu tá vivenciando, né? De acordo com o questionário que tu respondeu, está vivenciando o arquétipo do curador, agora, né? Tu tá nesse momento, tua psique tá. Buscando Uh, isso, né? E tu precisa vivenciar a luz daquele arquétipo ali, porque ele vai te auxiliar a cada vez mais chegar na tua missão de vida ali, digamos, né? Uhum. Uh, mas e na tua maior expressão. Então, é, não foi à toa que tu escolheu, né? A, aquelas figuras associadas à cobra e aquelas outras que é o curador, sabe? São simbologias associadas a isso. E tu tá uhum. vivenciando esse arquétipo, né? Eu tava fazendo uma junção com a, com a próxima consulta, que a gente ia falar também da tua... Uma grande lição que tu veio aprender nessa encarnação, e os desafios. A terceira consulta, ela é mais... Já vai direto mais nas nas dificuldades, né? Uh, e depois, a quarta consulta, aí vem ao círculo da terra e fala do, do, da tua disposição de trabalho, o que que tu veio trabalhar em energia. Uh, fala das terapias que tu tem maior afinidade e resposta de cura. Não que as outras não vão ter, né? Mas, uhum. quando tá precisando desse processo, né? De, de cura, de terapêutica, vem essas ferramentas ou vai para esse canto assim, que tu vai ter uma maior resposta, de acordo com a numerologia celta, ali, uma predisposição, né? Daqui a pouco uma pessoa é muito do elemento ar ou do elemento fogo. elemento fogo precisa do movimento, por exemplo, um Tai Chi uma yoga, né? Técnicas mais associadas à parte espiritual e energética, assim por diante. Aí uma outra, já mais elemento terra, né? Que tem lá como representante, já vai para a parte de massoterapia, né? Isso já vai ter uma resposta, fitoterapia, entre outras, né? Então já é bem mais, mais suave, digamos assim, a última consulta, né? Ele também fala um pouco da do mapa arquetípico, fazendo essa junção. Vai, é muita coisa, né? muita informação. Caramba, é muita informação. Muito mas, legal. peraí, eu lembro que quando eu marquei com você, eu já queria tudo, né? Mas, não que necessariamente as, as, as pessoas façam as quatro os quatro atendimentos, mas eu acho que o primeiro, né? O primeiro atendimento elas podem fazer, e depois elas Sim. podem decidir se querem fazer os outros, né? É assim que Verdade. funciona, né? Uhum. ah Ai, mas, e... gente, é assim, é que vocês vão fazer o primeiro, vai ser tão interessante. Eu quero mais, eu quero o um próximo. E isso é interessante, né, cara? Porque eu vejo, porque eu tenho uma opção, assim, de entregar, porque eu faço em um livro, né? Todo mundo recebe um livro orgânico depois no final. E a menor numerologia que eu fiz até hoje deu 70 páginas, sabe? Então, é muito conteúdo, é muito conhecimento ali, né? E, claro, cabe a pessoa se transformar também em autoconhecimento, porque tem uma jornada ali, assim, feita, né? O mapa, ele mostra assim, olha, tu vai chegar em tal ponto, sabe, Outro veio... Aprender tal situação, mas tem uma jornada para que se chegue lá. Uh, mas faz muita diferença, sabe? das O mapa eu entregar simplesmente o livro e ter as consultas junto, sabe? Porque as consultas, não sei, eu, eu tenho uma inspiração assim, e às vezes eu falo coisas que estão muito além assim, do, do que o mapa está escrito ali, sabe? Eu começo. Que nem eu estou falando aqui, sabe? Eu começo. Não, é, é, eu engato isso, isso a segunda, eu terceira, você assim, não para mais. Eu percebi, é, quando você está fazendo a leitura, você canaliza, né? Você não fica simplesmente preso nas informações. Eu vejo que você... É como se você visse a nossa essência e você começa a falar de acordo com aquilo que, que vai chegando para você de informação. Eu percebi muito isso. Que você hum. não se prende Bom. nas informações que você aprendeu. E isso foi muito impactante. Muito impactante. É, é necessário você se fundir com a ferramenta que você tem, né? Porque é isso que eu, eu faço sei. com a leitura de alma também. Eu tenho a ferramenta, só Maravilha. que eu me fundo com ela e, e quem vem fazer a leitura de alma comigo é como se, se eu tivesse realmente fundida com o campo dela, né? Então, Inclusive, eu... eu quero fazer essa leitura de alma também. <risos> <Coisa>. <risos> tem que reservar um horário que eu estou curioso também. Mas a é... devolutiva para mim foi instantânea, sabe? Acho que na tua segunda consulta, Uh, tu falou, acho que algumas coisinhas assim de mim, eu já saí assim com o coração expandido, chorando, sabe? Meu Deus, coisa boa que eu senti. É bom. Ah, muito bom. Tô é, bem curioso. Tudo, você curioso no faz... sentido. É curioso positivamente, né? Que a gente é, fala Mas eu digo assim: tudo que a gente faz com o coração, com, quando a gente se entrega, né, a gente faz aquilo com intensidade, é tudo, é tudo muito bonito, né? E é você, eu percebo que você coloca seu coração todinho ali naquele atendimento e aí você flui, né? Você volta realmente para a casa do pai, se reconecta com a sua essência, e você se conecta com a essência do, da pessoa que está ali com você é. em atendimento. Foi isso que eu senti. Que você é. se conectou com a minha essência e começou Nossa. a me dar toda a informação que vinha. Isso foi muito bonito para mim. É por isso que você está aqui comigo hoje. É eu não te estaria aqui se eu não tivesse sentido tudo isso. Fico muito, feliz, fico muito feliz. E é interessante, né? Porque eu acho que vai chegar um período assim... Uh, isso vai ao longo das encarnações, né, mas em que simplesmente as ferramentas não vão mais ser necessárias, sabe, simplesmente a gente vai conseguir enxergar o outro como ele é, ter a compaixão e fazer a leitura e ajudar o outro naquilo que ele precisa de uma maneira, uh, que ele precisa, de uma maneira precisa, né, no sentido assim, de saber o que ele está necessitando naquele momento, né, mas até lá eu, por exemplo, necessito dessa ferramenta, né? ela é um auxiliar para que eu consiga fazer essa leitura, sabe, ela me abre também essa essa percepção essa entendimento do outro assim dentro da ferramenta sabe mas eu é, é isso e, e essa questão da que a gente estava comentando também antes de, de entrar aqui na live né é, que as ferramentas até mesmo a oração sabe para mim é uma coisa que me foi fundamental a meditação esses processos ainda dependendo da situação porque às vezes eu caio mais no mental não estou tão no cardíaco essas ferramentas me ajudam nesse sentido, mas vai ter um momento em que a, a vida vai ser a própria oração, a vida vai ser a própria meditação, né? Tu então vai estar naquela, como é que eu posso dizer, numa constância, assim, linear de felicidade, de bem-aventurança, e que a gente já pode sentir isso, já consigo sentir em certos momentos, né? Uma maior constância, mas tem momentos que ainda decaem, sabe? É normal, mas até lá, as ferramentas são auxiliares, mas depois não vai... É que a mesma coisa com o mapa gâmico e com o mapa astrológico, o próprio... No livro do Paramahansa Yogananda, né, tem um capítulo inteiro que ele fala da astrologia. O mestre dele Yuktesho, né, lá ele fala uh, que vai ter um momento que a influência planetária, né, e, e é muito grande a influência para pensar, a massa do Sol comparada à nossa massa é, é, é quase que infinita. né, uhum. É muito gigantesca, tanto que a nossa órbita, o planeta Terra, gira em torno do Sol. Né? Então tem uma influência direta ali no nosso corpo, a nossa... A, a nossa vida, né? Então tá mostrando o que que aquele planeta, aquela aquela órbita, aquela estrela tá tendo de influência a gente na parte física, e Júpiter, os outros planetas e assim por diante, né? E os signos que são todas aquelas constelações que estão lá atrás. E mas vai ter um momento em que, por exemplo, Jesus Cristo, né? Não tinha mais essa influenciação uh, kármica, simplesmente acho que não é o que ele fala. Não vai ter mais é, é como se fosse um teto. A gente precisa dessas ferramentas para a gente se levar, para subir, para se autoconhecer. Mas tem um momentos que a gente transcende tudo aquilo, sabe? Ele simplesmente era, Ele vivia em uno, unicidade com o pai. A vida dele era uma oração, a vida dele era uma meditação. A vida dele era uma bem-aventurança e felicidade constante, né? E, uhum. e assim por diante, sabe? É, é bem isso, né? a mensagem realmente que eu passo, que tudo está sempre certo, na hora certa, no, no, no lugar certo, né? Então, uhum. assim, a gente a gente cria e manifesta a nossa realidade conforme a nossa consciência, e para aquela consciência, aquilo que nós estamos vivendo, é o perfeito para aquele momento. Então, ninguém precisa se culpar, ninguém precisa criticar, ninguém precisa dar de definição de nada, e ferramentas, rituais, tudo uh, tem a ver com a consciência da pessoa, então está tudo sempre bem. Só que aquilo que você fala, a hora que a gente transcende, mente, coração, físico, a gente realmente entra em um patamar onde nada mais disso é preciso, né, e nós sabemos verdade. que nós mesmo, igual você falou agora, nós somos a própria oração, as nossas atitudes é a própria oração, o nosso sorriso é a própria oração, e verdade. acabamos sendo uno com a fonte, então, uh, somos a pergunta e a resposta, né, é, e é isso, na verdade, que eu vivo no momento, eu eu não, não é vejo feito. mais a necessidade de, de ferramentas rituais e eu simplesmente fluo, né? Isso é verdade. Eu, eu acho que isso é o caminho que todos estão seguindo agora, é a busca uhum. com essa é o que você faz, essa reconexão, eu acho por isso que eu acho lindo, e é por isso que eu trago você aqui com muito orgulho, porque nós todos estamos em busca da, da ascensão, né? Para isso uhum. viemos, para acender. Então, quando existe uma pessoa como você, de tanta luz, que traz a reconexão com a essência que somos, uhum. isso precisa ser propagado, isso precisa ser espalhado. Pessoas precisam de mais terapeutas profissionais que façam esse trabalho, né? As pessoas... Uhum. Minha agenda está lotada, eu não tenho mais onde fazer uma, uma sessão. Então, assim, eu, eu gosto muito de indicar outras pessoas que façam trabalhos parecidos, é reconexão, né? Eu trabalho de uma forma diferente, mas o seu trabalho é tão lindo quanto o meu trabalho, né? É tudo na, numa, numa, numa fluidez, um amor tão profundo que quando a gente se une, a força aumenta, né? É verdade. Então, vamos, vamos fazer isso que trabalho. tu falou... Isso que tu falou, que eu vejo muito assim, por exemplo, falando da tua essência né? A algatine que tu traz, ela tem uma abundância e um magnetismo que é natural dela, tá? É natural de quem já vem nisso, já traz isso de vidas passadas. E esse tá passando os outros, tá levando a outros terapeutas, mesmo que façam a mesma coisa, ou essa reconexão, claro, de uma maneira diferente, cada um tem sua energia. Isso é abundância, tu tá distribuindo ao mesmo tempo, chega a ti também, sabe? é Às é. vezes a gente tem aquela ideia de separação ou de competição e tu prova, através da tua essência, que isso não não é bem assim, sabe? Ao contrário, é a cooperação, sabe? E Sempre. tanto que a expressão é, grande da tua essência é tu mesma. E outra coisa, essa questão que tu falou, né? A gente tá mais ligada tá nesse momento mais associada à, à tua essência, de fato. Aquilo que tu me falou, acho que em pouco, poucos segundos lá, que tu me, me conversou, a gente conversou minutos, né? Que tu falou, deu uma devolutiva, assim, de mim. Dentro da... Quando a gente fazendo a terapia... Eu estava fazendo a ferramenta contigo... Aplicando uma programa que tu me deu uma devolutiva ali... De alguns minutinhos que eu saí... Com o coração cheio, sabe? Eu conheço uma outra pessoa também... Que para mim é muito querida... E me, me ajudou muito nesse processo também... Que ela também... Quando ela fala assim... Eu sinto transbordando... Que é a verdade, sabe? Porque a pessoa já tá em fluidez... Com a essência divina... Já é o caminho... Já sente, já sabe... Já toca no ponto que precisa, sabe? E, e é isso... Tu, é, digamos assim, tu é a prova viva e outras pessoas também que eu conheço de que sim, isso é, a gente não precisa mais de ferramenta no futuro, né? a gente simplesmente é, né? é a, a, o ser é a, em essência, é essa união, essa plenitude, isso tu consegue também, claro, isso é conquistado, né? isso é uma coisa que tu já traz angariada, a gente não, não tem que, ninguém tem que imitar o outro assim, mas sim buscar o seu próprio caminho, mas todo mundo um dia vai florar a sua própria essência, sabe viver ela em plenitude. Mas você, você aflorece a sua essência e muito linda, de uma forma muito linda, e, e você tem algo muito bonito na sua voz, que é, na verdade, eu falo uma coisa pra você, você nem precisa falar, só o fato de você chegar, eu acho que eu te falei isso, né, só o fato de você chegar, você tem uma energia, uma luz tão, tão linda, que aonde você chega, mesmo com seu silêncio, você traz uma cura muito grande, né. E, e agora você está usando o, a sua voz, a sua comunicação, né, para poder Sim. ser uma inspiração para muitas pessoas. Mas se, mesmo se você ficar no silêncio e chegar num lugar, a sua, a, o seu campo né, vibracional já traz muitas informações. O fato de você chegar perto das pessoas, e eu, só o fato de você estar aqui comigo, se comunicando comigo, o seu campo já influencia o meu campo. É muito bonito, eu sinto, eu sinto toda a sua energia aqui ó, fazendo uma troca com a minha. Então, aonde você chega, se você chegar num quarto assim, com, com algumas pessoas e elas estão passando por alguma dificuldade, o seu campo vai chegar lá e já vai começar a iluminar o campo das outras pessoas para que elas tenham vontade de se conhecer. Esse seu trabalho é, é realmente muito lindo, né? Então, muito obrigado. Me arrepiei aqui. A gente está é, é que... no meio da live. É. É, a, gente, a gente tem que falar aquilo que a gente vê, né? Então, uhum. um, da mesma forma que eu faço aqui com você, esse trabalho eu fiz com o Daniel há mais de um ano atrás. O Daniel, a primeira live de Daniel foi comigo. Porque é um... eu vi um, uma luz tão linda no Daniel, sabe? E uhum. ele me ele me contactou num momento muito difícil da vida dele. E aí eu só fiz a pergunta para ele, o que, que você sabe fazer? E ele me disse, sabe, ah, eu sei ler tarô, eu sei ler irmão. Eu falei, tá, então tá bom, então eu vou fazer uma live com você, se prepare, prepare é. sua agenda. Não, Vamos... o, o, mapa discute, o mapa do Daniel, é, é, é de certa forma, ele tem alguns aspectos bem parecidos com o meu. Assim, ele está na linha das é porque tem as linhas verticais, também tem um significado ali, né? Ele está na linha quase que o mapa inteiro dele, assim, na jornada do herói uh, e nessa jornada espiritual, sabe, ele veio para trabalhar com alguma coisa dentro da espiritualidade, não, eu falei falei, oh, Daniel, não, não tem como fugir, sabe, tu veio para trabalhar dentro disso, né, tu veio para trabalhar com uma ferramenta de autoconhecimento, tu veio para ensinar também, mas é nessa área, sabe, é nessa linha, tua, tua essência, tua, teu, tua numerologia te mostra isso e te aponta para esse lado, sabe. É fantástico, é. assim, Daniel realmente. É lindo, né? Mas é por isso que a gente se trata de mamãe e filhinho. <risos> não, não só por causa disso, mas é porque em uma vida passada, Daniel foi meu filho, né? E ele comentou teve... comigo, eu é, achei fantástico. E, e aí a gente se encontrou aqui, eu coloquei ele de volta nesse caminho todo, né? E Daniel tá fazendo um sucesso tremendo como, como um grande terapeuta, né? Então, é é, eu acho que... Se nós nos juntarmos, né, unirmos as nossas forças, é, uhum. isso se multiplica, isso se expande de uma forma muito bonita. E como você diz, não existe aquela competição. Né? É não existe competição, nós somos todos um e precisamos um, dar mãos uns para os outros e, e seguir nesse caminho propagando a, é o que somos, né, que é o é amor. E, e você já é, você faz, você, você floresce uhum. né, com o seu trabalho. E eu acho... Muito importante estarmos aqui hoje, tem muitas pessoas aqui falando, nossa, que que lindo, essa, essa live é puro amor, né, e realmente uhum. a gente só tá aqui para espalhar o amor, para mais uhum. nada, né, é e a reconexão com a alma realmente tem esse intuito da pessoa voltar a ser amor, porque quando sabemos da do nosso propósito aqui, né, eu, eu sempre digo assim, quando a gente não sabe o nosso propósito de vida, é como se fôssemos vagão do trem fora do trilho, Exatamente. sempre empaca. Parece que a gente empurra, vai um pouquinho empaca de novo, né? Então, Exatamente. Quando, a gente, quando a gente reconhece o porquê estamos aqui, é, é colocar o vagão no trilho e fluir. E eu acho que uhum. todos esses trabalhos são muito válidos, né? Porque traz uma clareza muito grande, traz um alívio, né? Ah, tá, agora eu já tenho uma, um norte. É verdade, isso, sabe? Eu, essa questão do... para mim tem muita diferença, assim, dentro das minhas experiências, assim, sabe? E muitas vezes, experiências dolorosas, assim, que eu passei dentro dessa busca, né? De não saber o que eu queria. É muita diferença entre um, um vagar, né? Ou tá vagando, ou tá a deriva do que tá fluindo, né? Ou tá fluindo é quando tu tá naquele, com o coração cheio, o peito aberto ali, cumprindo com a tua missão de vida, cumprindo com aquilo que faz sentido a ti, né? E, claro, para se chegar lá também tem todo um processo que tem que ser feito de quebra de crenças, de quebra de um monte de questão, isso que eu também falo na jornada do propósito que eu criei, né? Porque eu, por exemplo, tinha até pouco tempo, né, crença de que eu só poderia ter abundância e, e plenitude na parte financeira se eu trabalhasse com aquilo que a minha família trabalha, sabe? Que é dentro daquele nicho familiar que eles têm, uh, um sucesso nesse sentido, eu sou muito grato, né, por estar inserido naquela família, mas uh, eu tava vivendo, de certa forma, numa... Até pode dizer assim: uma escassez, assim, uma coisa mais contada, porque eu estava acreditando assim de fundo, né? Dentro da minha criança ainda, ferida de certa forma, nessa falta, porque só poderia trabalhar dentro daquele nicho honrando. Eu tive que fazer um processo. Aí vem outras ferramentas, né? Que auxiliam também nisso. Aí vem hum. a população familiar. O mapa me mostrou, né? Ó, oh, é para cá, é para cá, é para cá. Ah, tá, mas eu estou indo e não está fluindo. O que, que tem? Tem crenças aí, Bahana, né? Tem uma jornada a ser feita também, né? Mas ao mesmo tempo, tu saber qual que é a tua missão, qual que é o teu caminho, qual que é mais ou menos a tua energia, para onde tu tem que ir, e ir em direção aquilo, né, vencendo-se mesmo, aí que entra a jornada do herói também, né, vencendo seus próprios aspectos negativos, seus medos, receios, saindo da zona de conforto, né, que muitas uhum. vezes não é fácil, é doloroso, mas é necessário, e depois, eu digo por experiência própria, assim, é a melhor coisa que pode acontecer, é, é quando a essência impele a gente, né, às vezes, tem um momento que, às vezes, a dor chega, fica maior do que a zona de conforto, né, aí que a gente começa a agir, a gente começa a fazer e depois é pura felicidade, assim abundância, certo? conforme a gente vai uh, quebrando com esses padrões antigos passados, ancestrais e várias outras questões, né? até que um dia tu se torna uma Kelly, né, que é o caminho a vida <risos> se próprio... torna Kelly <risos> Muito obrigada, mas não, ainda falta muito caminho para mim. Mas tem bastante já. Não, mas é, é, é tudo muito lindo isso. Eu tenho, eu tenho uma coisa que eu falo assim, eu já entrei em depressão algumas vezes nesse caminho, né? Me reencontrando, e você sabe que eu, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que procurar um trampolim. Que quando eu caio eu procuro, tenho que procurar um trampolim, porque o trampolim, quanto mais fundo você cai, mais alto você é verdade. pula, né? É verdade. Então, toda vez que eu caí numa depressão, eu consegui sair da depressão sem remédio e sem, sem ajuda, sabe? Então, é. É, foi naquele momento que eu caí mais forte, foi quando eu comecei a pensar... Pensa, Kelly, pensa, você precisa uhum. pensar agora, pensa o que, que, uhum. que, que você pode fazer, e aí eu procurei meu trampolim, foi, foi exatamente naquele momento que eu caí mais fundo, que eu tive uma, uma criatividade muito forte, que me é fez isso. subir de novamente, que me motivou, é uma... sabe? É isso, tem uma, dentro de um livro que eu gosto bastante, é um livro espírita, até, o Espelhos da Alma, é uh, é que é eles falam muito da psicologia da Joana de Angeles, né? que é uma, uma série psicológica, dessa benfeitora canalizada pelo Divaldo Franco. E lá eles falam né, que a depressão, esse momento que outros chamam de noite escura da alma, né, os espiritualistas, é um é momento que a alma, né o espírito está pedindo para voltar para dentro de si, trazendo um novo olhar, aqui, né, trazendo uma nova percepção, um ressignificado. É um momento que o espírito traz a gente para o nosso seio, para o nosso interior. Olha, sai do exterior, volta para dentro de si, enxerga o que você não está enxergando, sabe? Te alinha. É eu saí, eu não tenho noção, eu, eu, eu trabalhava com engenharia civil, eu me formei em engenharia, uma coisa que, que me doía, não entendi o porquê, mas simplesmente abafava de N maneiras, né? Uh, e Através da depressão que eu tive essa reconexão, mas também lá naqueles momentos mais escuros né que eu tive, é também lá que eu vislumbrava umas luzes que eu não sabia explicar o que que era aquilo, sabe? Da onde que vinha, o que que isso está brotando no meu coração, que, que grandeza, assim, de certa forma, né? Uma grandeza que eu digo espiritual, assim, interna... Uh, que estava brotando assim, ao mesmo tempo e que tinha muita questão a ser curada ali, de né, certa forma. Só que ao mesmo tempo foi lá que eu consegui fazer essa reconexão sabe, com a minha alma, com o meu espírito. Foi numa noite escura, né? isso isso está muito intrínseco também na jornada do herói. né O arquétipo do herói, assim, ele passa, tem momentos que ele tem que enfrentar o dragão dentro da caverna, sabe? É, e assim esse enfrentamento é um acolhimento que tem que ter, um adestramento desse dragão. E não matar ele, lutar contra, né? Que de certa forma são as nossas sombras, aquilo que está rechaçado, as crenças e mais um monte de coisa que nos embota numa vida que não é a vida que a gente veio viver de alma, né? Até que no momento que a gente consegue fazer esse processo, começa. Uh, é que nem, acho que, eu não sei se é o João da Cruz, o tia da Cruz, não é como era o nome dele, assim, que falava, né? Na noite mais escura que começam a brilhar as estrelas também, sabe? De fato, essa parte poética sempre assim, traz muito daquilo que a gente vivencia nesses processos, né? Então. Hum. Mas... É muito, muito lindo tudo isso. Eu já ouvi muito falar da, da Joana. Como é que ela chama? Joana, Joana de Ângeles. Já, já escutei muito falar, mas eu nunca, nunca li nada. mas Ela foi a Clara de Assis, uma vida passada, né? Clara de Assis, uhum. uma outra mexicana. Ela foi, e outras. Ela teve encarnada, com, teve contato com o Mestre Jesus. É bem linda a história é. dela. Que interessante. Uhum. É, muitas pessoas que leem o livro falam para mim que é muito bom, né? Uhum. Vamos ver se um dia eu leio também. <risos> é que eu, eu tenho uma coisa de ler é, livros assim, mas eu acho que eu já estou no momento em que eu posso, posso começar a ler esses, esses livros. <risos> um, Gu, a gente tem aqui umas pessoas que a gente pode passar pelo sorteio. Você acha que, que a gente pode começar? Claro. A uh, uh, Vileide está aqui controlando o chat, né, Vi? E eu acho que você vai precisar compartilhar a tela, né, Vi? Eu vou colocar a Vileje. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar o celular aqui só para fazer o cálculo, tá? Mas vou. Tá, joia. Vi, como é que. Deixa eu ver a Vileje. Ok. A Vileide vai colocar todos os nomes das pessoas que que colocaram aqui no super chat, nesse nesse é um é um website onde a gente vai sortear agora online vocês vão ver o sorteio tá e serão três pessoas que serão sorteadas e o Gu vai fazer agora online essa leitura prévia do é, da, da árvore da pessoa né E vai comentar um pouquinho né, Google sobre sobre ela deixa eu ver se a Vilete está pronta Ok, a Vileide já, já colocou os nomes de todos que, que fizeram ali o um superchat, né? Então, vamos ver quem será a primeira pessoa. Vi, você pode ligar seu microfone, se você quiser, e você pode falar o nome da pessoa. E vamos ver quem será serão os três sorteados. Gisele Vielle França, Nícia Magalhães e Tayana Josviak Dávila. As três pessoas aqui. Gisele, Viela, França. Então, vamos lá. Um, como é que a vou gente vai fazer? Precisar vou precisar da, na, da data de nascimento delas, das três... Você um precisa também de... do nome completo e da, da, da data de nascimento, né? Ah, acho que só a data de nascimento para fazer essa leitura menor. Minha... Hum. Ok, vamos lá. Então, a Gisele, por favor, Gisele, dá para mim a data de nascimento. Parabéns, Gisele! <risos> <risos> parabéns a todos vocês. A Anícia também, parabéns. Parabéns à Tayana. Vocês já podem já escrever aqui, então, a data de, de nascimento de vocês? Bom, a Gisele, Gu, 7 de fevereiro de 1967, 7 do 2 de um nove meia sete, né? Isso. Ogan William, a número 23 dentro daquela tabela lá, vou falar um pouco sobre essa ogan. Essa alga, para mim, ela me assemelha, se assemelha muito, assim, de certa forma, a energia do, do cavalo, sabe? Aquela busca, de certa forma, uma ânsia, assim, uma busca pela liberdade, uma libertação, mas, ao mesmo tempo, a missão de vida também está uh, saber equilibrar, né de certa forma, essa busca pela liberdade, né, no sentido de que tem as responsabilidades da jornada dela, as responsabilidades da vida, familiar, enfim, e não só sair e largar tudo em busca de uma liberdade, né mas é também, de certa forma, trazer essa libertação, trazer um otimismo, Uh, o título dela, por sinal, né, a Ogã William, associada à árvore árvore Silva. depois se quiser pesquisar, não chega a ser uma árvore, assim, é uma arbustiva. né? Uh, o título dela é a fonte da juventude, ela é uma das odãs da linha das curadoras também. Estão me ouvindo, cara? Tá me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. <risos> uh, e rege muito a intenção, fala de livre-arbítrio, fala de cura, regeneração, rejuvenescimento, por exemplo. né? E rege muito essa questão dessa busca pela libertação, de certa forma, né, que é um processo de cura também, ali que vem na libertação, de certa forma vem através do despertar da própria essência, da própria alma, né, então veio fazer esse processo de liberdade e busca, então, dessa cura e pelo rejuvenescimento também, são pessoas que têm uma capacidade de emanação, de generosidade, de criatividade, muita criatividade, por sinal, diplomacia tá muito grande, e expansão, tá? Por isso que tem é por isso que se assemelha muito aquele ao cavalo selvagem, né? Que ao mesmo tempo uh, busca essa expansão, busca estar tá livre. Mas e quando uh, quer, né? Volta as pessoas, volta aquele círculo de convivência, volta aos animais ali, né? No entorno que que ele gosta, sabe? Mas ele precisa dessa liberdade. Fala muito de magnetismo também, autoconfiança, coragem, né? Uhum. Mas principalmente são pessoas associadas a essa cura pelo otimismo, assim, sabe? É trazer dentro da essência dessa pessoa, né? Como é que é o nome dela mesmo, perdão? A Gisele. Gisele. Gisele. Uhum. Trazer através da essência, né? Aflorar esse otimismo, essa vontade de viver esse brilho e irradiar isso pelo entorno. Que nem a Karen falou, né? Ah, uma pessoa que chega ali e já traz uma, um magnetismo para o entorno, tá? Mas é um magnetismo diferente, associado. É a cura, assim. É bem o que traz essa palavra, um rejuvenescimento, sabe? Uma regeneração, é uma cura jovial, assim, digamos, sabe? Não é aquela coisa... A Dekelen, por exemplo, é aquela coisa mais trazer a... o balanceamento, a união daquilo que tá oposto, né? Uma capacidade de equilíbrio muito grande. Aqui, essa cura tá mais associada, né? De quem tem o William, aqui é a Madre Silva, que é o caso dela, uh, essa expansão, de certa forma, um otimismo, tá? Trazer esse brilho do otimismo ao mundo. E como trazer isso, né? É sempre né associado à expansão da própria essência, sabe? É uma essência com muita criatividade também, Veio trazer muito embelezamento ao mundo, sabe, essa parte estética, veio trazer a criatividade, uh, botar em prática o mundo, uh, no mundo, né, a criatividade, as suas ideias e assim por diante, sabe. Então, é uma pessoa que é bem voltada a, a essa parte também artística, também, digamos assim. Que lindo! Isso Se fez sentido, assim, para a Gisele. Uau! O grupo com essa árvore, tem como a gente ver um pouquinho a, a sobre a Verdade? missão de vida dela? Sobre a missão não tem como ver com a árvore, né? Como assim? Com essa árvore? É, tem como ver alguma coisa sobre missão de vida, alguma coisa sim, assim? Sim, sim, sim. Tem? É, prime é, primeiramente, uh, essa Olga fala da missão de vida, que é justamente aprender, a, é a primeira missão consigo, né? Aprender, a equilibrar, uhum. dentro de si, essa necessidade de expansão, tá? Essa necessidade de libertação. Isso com as pessoas é um reequilíbrio interior nesse sentido, né? Não é para fazer uma coisa como é que eu posso falar um, um, um signo assim que seja parecido de repente Sagitário um leão será não pode ser aquela coisa é, muito expansiva, desmedida né vai aprender a achar o caminho do meio nesse sentido mas também não perdendo a sua própria liberdade e a missão para com o mundo é levar esse otimismo tal tá? o brilho da própria essência através do otimismo né uhum. uh, e fazer ajudar as pessoas aqueles que convivem a lutar pelos seus objetivos porque esse otimismo é aquela coisa que contagia aí qual ferramenta qual trabalho Aí tem várias opções né, associadas a essa energia, né? tem que ver também algo específica do trabalho dela. Né? Mas uh, através dessa energia do entusiasmo, do otimismo, dessa energia vital, de uma capacidade de emanação, tá? trazer e ajudar as pessoas a se encontrarem também, de certa forma. Isso pode ser feito de várias maneiras, pode ser inclusive pela arte, né? que são pessoas muito criativas, trazer essa arte ao mundo também, ajudando as pessoas, incentivando, mostrando que é possível, e assim por diante, né? é trazer essa energia. Uh, é bem a energia do. a imagem do cavalo, um cavalo selvagem, né? É, é trazer, pelo próprio magnetismo dele, aquela busca que ele tem em direção ao sol, né? E de correr livre, sabe? Isso é, é. acaba contagiando as outras pessoas. É trazer esse brilho da essência para ajudar os demais. As ferramentas e a maneira são várias, né? Mas, geralmente, as pessoas são mais voltadas à parte artística, à parte terapêutica e assim por diante, né? Uma energia mais, uh, como é que eu posso dizer, humana, assim, sabe? Dentro da linha uhum. humana. Ai, perfeito. Nossa, Gisele, parabéns por você ter ganhado o sorteio, viu? Espero que essas, essas palavras possam continuar reverberando aqui, ó, pelos próximos dias, né? E que e reassista, <risos> reassista esse vídeo para você fazer suas anotações. Obrigada pela participação, né? Obrigada, Sim. Gu. É, a Vai, próxima muito. pessoa é a Nícia Magalhães. Não, cadê? Peraí, deixa eu achar aqui o, a data de aniversário dela. Tem da Anícia aqui. Anícia escreveu a data de aniversário. Ah, vamos ver se a Anícia escreve. Nícia Magalhães, você está aqui, você pode, por favor, compartilhar a sua data de aniversário. Enquanto a Anícia não escreve, tem a Tatiana. A Tatiana a do dia. Ah, Tayana, Tayana, desculpa. É 16 de 16. maio de 1990. 5. Olha, a mesma grande essência que a minha. 16, ah, sério? 16 de 5 de 1990. Uhum. Bom, já adiantando aqui, né? Ela veio trabalhar bastante com a comunicação. E, bom, e é interessante, porque eu estava vendo aqui, ela nasceu no mês 5, e eu não sei se ali já pega, bom, é, é quase na, bem próximo de gêmeos ali, não sei se só já pega em gêmeos, eu acho que não. Mas ela veio trabalhar bastante com a parte comunicativa, né? Trazer, através da comunicação, esse alento uh, e esse contato uh, com as pessoas, tá? Essa cura também as pessoas. São pessoas muito ligadas ao misticismo, ao oculto, tá? Uh, o, o título dela, do, arvo, ah, perdão, a árvore correspondente à árvore salgueiro. Salgueiro, é. uhum. Salgueiro, salgueiro chorão, salixaba, lá no, acho que eles chamam de willow tree, né? É... E e o título dela é a bebida preciosa essa bebida preciosa que inclusive está tá nesse livro de Balibonte, muito antigo né tá muito uhum. associada essa capacidade de uh, embelezamento pela comunicação uh, tanto que as palavras-chave associadas a ela estão uh, ligadas aos bardos às bardizas os contadores de histórias os poetas está muito ligado à literatura está muito ligado a essa energia de contos né de fala de professorado Uh, os bardos, eles são como se fosse a senda iniciática druida, né? Tem os bardos, os ovates, é um caminho iniciático, né? Dentro do druidismo. Uhum. Os bardos, os ovates e os druidas, né? Os bardos era aquele que estavam despertando espiritualmente, né? De certa forma, foi bem o que aconteceu comigo. É um despertar espiritual, né? Aquele que traz o embelezamento pela arte também, o embelezamento pelos contos, pelos cânticos, pelas trovas, né? Mas no sentido aqui de elevação ao alto, né? Quando a pessoa está mais ligada a isso vem com esse cunho. É uma algã também que não foge, tá não tem como fugir, que nem eu falei para o Daniel, né? olha, Daniel, o não tem como fugir da, da espiritualidade. A minha também, o salgueiro, de certa forma, tem muita conexão com a espiritualidade, e é ali que vai trazer também, de certa forma, o um maior acalento, o assim, uh, maior resposta daquilo que tu busca, tá porque também a salgã tá associado à sombra, ao inconsciente. né São pessoas que têm muita facilidade de acesso às sombras, ao inconsciente, ao trabalho dentro da psicologia também é bem uhum. forte nesse sentido. São pessoas também que gostam muito de coisas antigas, antiquários, arqueologia, inclusive, foi uma uma das coisas que na minha juventude eu cogitei em trabalhar, né, arqueologia, e quando eu vi uma meu mapogame, eu falei, caramba, eu tava de todas as opções. Olha que legal! E passado, sabe? Uhum. Então são pessoas que gostam, só que principalmente não é aquela arqueologia, assim, ah, a gente Uh, um prato da, da época, não, é, é uma, uma arqueologia, assim, meio que na busca de uma descoberta espiritual, o que, que as pirâmides significam, sabe, o que, que é aquilo, uhum. o que, que é o que de significado, o que a pirâmide trazia para aquela época, né, era um, um lugar de iniciação espiritual, um lugar de energização, ou era simplesmente uma construção de tumba, né, uma, uma pesquisa assim mais afunda, mais ocultista, sabe, são pessoas uhum. muito ligadas a essas questões também certa forma, também está ligado aos sonhos, né? Por conta dessa ligação com o inconsciente. Mas a missão de vida principal de quem tem o salgueiro, a missão de vida, ó, é usar o dom da palavra para ajudar os demais, né? E, consequentemente, mudar o mundo ao redor. Então, tem a capacidade de embelezar aqui pela voz, tá? Pelo mundo, pela comunicação, as pessoas e o teu entorno, tá? Então, tu pode trabalhar de N maneiras, né? Lembrando que tem uma predisposição para a espiritualidade, parte terapêutica, psicológica, né? É, conto de história, escrevendo livro, professor, e assim por diante. E olha o que ele fala, encontrará na comunicação um encontro daquilo que o teu meio social pede para conhecer e também aquilo que o teu inconsciente busca por aperfeiçoamento. Isso para mim, tá, que eu também tenho essa agradecência nítida, no momento que eu estou passando adiante ali o conhecimento, né, tra trazendo uma programa para a pessoa, meu Deus, como está espelhando aquilo que eu preciso de vivenciar, de viver, então, é, é, é trazer, através da comunicação, seja como for, livro, uh, dando aula, uh, algum meio tá, de comunicação às artes, atuando como a, atriz, né? Tem várias maneiras, mas a energia central de missão, né? Uh, é associada à comunicação, embelezamento, é associado a esse despertar né, do bardo, aquele que trazia as inspirações divinas e comunicava adiante, então as pessoas, né, associada principalmente à espiritualidade, né, uma elevação de consciência, uma moral elevada. Uau! Tayane, que coisa mais linda! Adorei, adorei, perfeito. Bom, que essas mensagens tenham tocado seu coração, Tayane. procura o Gustavo porque ele tem mais informações para passar. Obrigada, Gu, obrigada. Bom, é, obrigada. É, eu estou esperando agora a Anícia Magalhães, mas ela ainda não enviou a data de aniversário um, o computador da Vileide desligou e ela não conseguiu pegar hum. eu acho que um nome para colocar no sorteio então a gente vai colocar aqui a ele deixa eu ver a ele mandou aqui para gente depois para Anícia eu posso fazer também não eu mando alguns áudios para ela sabe que como ela ganhou no sorteio acho justo também ela receber né Ah como você é fofo <risos> Ah, obrigada, obrigada, deixa eu ver aqui. Eu acho ela e mando os áudios para ela. Ah, muito obrigada. Ele, Nossa, ok. Ele, 10, deixa eu pôr Ah, ela já está já tá na tela, já tá, desculpa. 7 do 10 aí. de 1973. 10, 19. Olha a capacidade de liderança bem forte, deixa eu ver se é. 7 10, 1, o árvore correspondente se chama choupo tremedor, ou choupo, né? Ela é uma que está muito associada à libertação, a gente estava falando tanto de liberdade, né? Uh, mas aqui é uma libertação dos medos, né? Lembra que a gente falou antes uh, uh, da olga William, É né? uma liberdade, assim, no sentido de expressar a própria essência, a criatividade, que a gente viu anteriormente, né? Aqui é uma libertação, de certa forma, pelos medos, Tá? são pessoas que passam por processos de enfrentamento do seu próprio medo daquilo que traz de bagagem de medos, de receios, tá? E de certa forma isso está associado uh, a algumas crenças, as questões que tu cultivou no passado. Mas justamente por conta, ela também é uma das jogadas, né, da jornada do herói lá, que tá na linha da jornada do herói que veio vivenciar essa parte. Uh, então, essa, ela fala, né? As palavras-chave está falando de superação e aforamento dos medos, superação deles, fobias uhum. e traumas e cura dos próprios medos. É justamente por isso que a Sougan também traz uma característica de liderança muito grande, né? Porque depois acaba perdendo, digamos, o medo de arriscar, né? Conforme vai acessando a essência, essa verdade, nada mais consegue parar essa pessoa, né? No sentido... Uh, não, não é no sentido, assim, mais material, assim, tô falando, mas a, na, a confiança que começa a brotar, tá? Que é inata dessa pessoa, traz uma característica de liderança aqui muito forte para essas pessoas, né? Então, uh, a missão de vida, principalmente... Associada a ela é vencer os próprios medos, né? Fazer essa jornada herói, fazer a integração da própria sombra e depois trazer essa liderança, né? Uh, pela própria fora da, da essência, ó, é adotada do dom de superar qualquer medo, trauma, insegurança, o terror, pelo pior que seja. Tenha capacidade para isso, né? Sua missão de, vi de vida é associada a isso, a fazer isso por si mesmo, e depois ajudar os outros a fazer o mesmo, alcançando a liberdade plena. Então, novamente. É uma também, de certa forma, está ligada à, à parte psicológica, à parte de entendimento humano, também de liderança, né? Porque o líder não é só aquele que uh, é diferente, é, tem diferença do líder para o chefe, né? O líder é aquele que, pelo próprio exemplo, ele puxa as pessoas, né? E no momento que tu consegue superar a si mesma, né? Esses aspectos uh, mais dolorosos ou associados ao medo aqui, principalmente, ela tu acaba uh, automaticamente né, influenciando os demais, inclusive tem a capacidade de ajudar os demais a fazer o mesmo. Né? A demais também traz uma força muito grande né, para essa característica de liderança, de ser um, um ícone ali que tu vai influenciar muitas pessoas tá, dentro desse sentido, Uau. através dessa, dessa energia. Ó, uhum. Ajudar as pessoas a fazer o mesmo, alcançando né, o que é o título dessa UGA, que é a liberdade plena. Tá? É, veio buscar, veio trabalhar muito essa própria libertação interior e depois ajudar os demais. Tem bastante mais nuances assim, associadas a essa UGA, né? mas também uh, ela está muito ligada, de certa forma, que a uma correlação arquetípica né, de uma imagem que simboliza muito ela, é a fênix, né, uh, que fala dessa, desse mergulho nos próprios medos, tá, e a superação dele, associada a sua organ, que renasce após ser uh, uh, reconstruída dentro de si, renasce das próprias cinzas. Né? Então, novamente falando, é uma é algã que está muito ligado ao entendimento uh, do inconsciente, da parte mental o trabalho com isso, né, também associado a isso, e os trabalhos que requerem também uma liderança, tá? conforme tu vai aprendendo a superar os teus medos, tu vai sendo impelida né, na tua jornada a receber ali, uh, não seria cargos, né, mas posições assim que vão cada vez mais fazer com que tu enfrente essas posições. Então, provavelmente, por exemplo, eu fiz várias consultas que tinham essa posição que geralmente elas já traziam uma liderança em alguma coisa que elas faziam. Você, ah, uma, uma foi diretora de um colégio, outra foi diretora de não sei o que, sempre tinha uma correlação, assim, associada a um trabalho de liderança, sabe, grande, uh, e de certa forma porque ela vencia as próprias questões, né, vencia os próprios medos, trazia essa capacidade de superação pelo magnetismo, assim, associada a essa superação, né, dessa fênix, uh, de, de, de renascer em si mesma, né, ajudava as pessoas a fazer o mesmo, carregava as pessoas junto, né, então é uma, uma capacidade gigantesca também de quem tem essa inocência em essência. Uhum. Uau, é, é uma, uma energia muito forte, né? E forte. eu vejo realmente como o líder, para mim, é aquela pessoa que inspira, que inspira uhum. outras pessoas a encontrarem dentro delas também o grande mestre que elas são, né? Então, é, é uma energia, assim, muito importante um, para essa missão que nós temos aqui no planeta Terra. Precisamos é de mais líderes fortes que inspiram, que vão com, a, com aquela força, com aquela coragem, né? Que, não tem medo não, de dar o um passo no escuro sem saber o que vai acontecer. Então é realmente é bem importante essa, essa <risos> energia, minha querida. Ele. <risos> um, eu tenho aqui uma e... coisa para. Você tem mais alguma coisa para falar para ela, Argol? É interessante ah. também que dentro do mapa arquetípico, né? Da, uhum. a, a, o arquétipo que está associado a essa OGAN, ah. número 19 é o arquétipo do luminoso, né? E o luminoso é aquele que traz o brilho. E acaba ganhando as é, é o as pessoas. mestre, né? É o mestre mesmo, é. que inspira. Uhum, que coisa linda. Exatamente. Tudo é congruente, é vai, vai de encontro. É isso mesmo. Gente, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Olha só, o sorteio aconteceu às 5 horas e 49 minutos, né? Depois desse sorteio vieram mais algumas, uh, alguns superchats, tá? O que, que eu posso fazer para as pessoas que não participaram do sorteio para que fique uma coisa justa e ninguém fique triste? A Vileide vai anotar os nomes das pessoas que, que é, entraram depois do sorteio e eu vou estar mandando um áudio para vocês da missão de vida de vocês, tá bom? Pode ser assim, <risos> aí ninguém vai ficar triste, tá? Vileide, você anota para mim, por favor, o no nome das pessoas que fizeram é, o superchat depois do sorteio, tá? E aí eu entro em contato com vocês. Ah... Um... Ah, e a Anícia oh, oh. também, eu, eu mando para ela depois, já que ela também... Tá Ai, vendo. perfeito, obrigada, claro, de ela ela faz Diniz, um, ele faz um comentário. Ter o sobrenome de uma das... Deixa eu colocar na tela aqui. Ter o sobrenome de uma das árvores sagradas, exemplo, Carvalho, tem algum significado a mais? Sim. Tem, é, eu acabo não colocando o mapa, né, mas traz aquela energia... O próprio, vou usar o Daniel aqui como exemplo, né? Eu achei muito interessante, porque a vida dele é muito a jornada do herói, por exemplo. E ele traz o sobrenome Guerra de Carvalho, né? Então, olha, é Guerra de Carvalho. E ele traz, a essência dele, de acordo com a numerologia, é o Carvalho, sabe? Então, sim, traz a energia daquela árvore. Eu tenho, por exemplo, o sobrenome Moreira, né? O Moreira tá associado a Moreira. E tem uma das Ogãs, a Ogã Muin, está ligada a essa energia e também de certa forma fala de um aspecto associado à liderança e também outros aspectos a serem trabalhados ali dentro de mim sabe uh, como desafio então sim tem tem uma influência né a gente não vem com um sobrenome à toa tem um livro uh, o Consolador se não me engano uhum. de, de, do Chico Xavier ditado pelo Emmanuel que lá na questão 140 141 142 uh, eles falam sobre essa questão do nome da astrologia né e a influência então sim a gente nasce com aqueles nomes, sobrenome, né, e ele tem uma carga esse sobrenome também, porque imagina que é os nossos pais, avós, bisavós, então tem uma ancestralidade ali associada, e também é né, uma mapa que revela um aprendizado dentro daquele sobrenome. Mas tu tem uma, uma árvore ali, por exemplo, um carvalho, né, ele também traz um pouco daquele significado, né, e o carvalho também fala, o número 7 dentro do, da parte do mapa arquetípico também é a jornada do Herói, então também traz isso. Aí tem que ver, não lembro qual que é a numerologia do Carvalho especificamente que traz aí um desafio, por exemplo, dentro da, da parte associada à família, né? Mas sim tem tem correlação aquela árvore também traz uma energia quando tem o nome dela, né? Aí tem toda essa simbologia do, dos sobrenomes, da do significado delas, mas daí o, mapa o gâmico acaba não pegando. Eu vou mais dentro da numerologia orgâmica, assim, mas tem tem tem um significado, tem um porquê de ter nascido também dentro dessa família com esse sobrenome e assim por diante. Gente, as informações são todas interligadas. Nada acontece por acaso. A gente não tem um nome por acaso. E vocês sabem, eu vou contar uma coisinha para vocês, bem bonitinho. Um, uns dois anos, ou até mesmo um ano, antes de você resolver vir para cá, né? E, e vir para a barriguinha da mamãe de vocês, vocês já sopravam, vocês já passe, passeavam por aqui, sopravam nomes no ouvidinho da mamãe e do papai de vocês, tá? Então, na verdade, esse nome ele foi totalmente foi minuciosamente escolhido, por isso que é tão importante você não se apresentar como um apelido, né? Se você Bem, se chama Maria José, você vai ter que falar o seu nome completo, eu sou, estou Maria José, né? É não, fique, não fique se apresentando com apelido, não. As pessoas podem até colocar um apelido em você, mas você precisa sentir e ser o seu nome, aquilo que você escolheu ser e vir ser, que é a sua hum, essência, tá, então isso é, o seu nome tem uma energia, uma força muito, muito é, forte, né, eu tenho umas pessoas, que chegaram até mim e toda vez que eu, que eu falava o nome dela, talvez assim, ela tinha dois nomes, né? E eu chamava ela sempre pelo primeiro nome, e ela não gostava, ela falava, não, não é assim que as pessoas me chamam, né? Ela uhum. sempre queria o segundo nome, e aí eu conversei muito com ela, e conforme eu fui fazendo a leitura de alma dela, eu fui, ela foi percebendo o quanto ela era, ela, ela era desalinhada com a essência dela, com a, a energia essência. dela, né? Uhum. Isso tinha com muito certeza. a ver com o nome dela que ela não aceitava, ela anulava o primeiro nome e usava o segundo nome, olha só. E depois que ela mudou, ela, ela mudou até nas redes sociais, porque nas redes sociais só tinha o um segundo nome. E depois que ela mudou, que ela começou a ter orgulho do nome dela, tudo começou a mudar na vida dela. Foi incrível, Muda. foi incrível. Muda uhum. muito. E, e a numerologia, quando fica falando, por exemplo, cresceu a vida inteira, ah, vão colocar Gu, né? Eu gosto que a maioria das pessoas me chamam mais de Gustavo, eu me apresento também assim, sabe? Mas uh, se, se no meu caso fosse ah, sempre chamando de Gu ou de Gus, né? sei lá, era o que acontecia mais no colégio, aquilo trazia uma carga, né, porque de certa forma tem uma numerologia específica que é diferente do teu nome, né, e tá sempre repetindo e tu se identificar com aquilo ali tá trazendo uma energia diferente, né, então a gente trazer o nosso nome que é aquilo que a gente vem vivenciar mesmo de fato, que é a ligação com a própria essência, né, que a gente falou, que a gente não nasce, o próprio Emmanuel né, no Chico Xavier falou assim, olha, se a tua numerologia não é das mais graciosas digamos assim Uh, é porque tem um trabalho a ser feito, sabe? porque tem uma jornada a ser... Uh, uh, ninguém nasce com um aspecto ali difícil no mapa, à toa, sabe? Ah, Deus foi um Deus punitivo? Não, toma responsabilidade para si, eu nasci naquela posição, porque eu tenho algumas questões muito complicadas no mapa astrológico, no mapa orgânico, sabe? Eu nasci naquilo ali porque eu trago aquilo de bagagem, sabe? Eu trago aquilo uh, de outras vidas, eu trago algumas questões a ser resolvidas que, de certa forma, são difíceis, mas eu tenho que tomar uma autorresponsabilidade dentro desse sentido, sabe? Tomar a responsabilidade da minha trajetória, tá? O que, que ele tá indicando, né? Não é porque ah, eu tenho lua escorpião, nó do norte escorpião que dificuldade, né? Essa é a culpa do meu nó do norte escorpião, isso é a culpa do meu da minha orgã uh, lá o, o strife no orgã do karma que fala da família, né? Das questões familiares. Não, não é culpa disso, sabe? Se eu nasci naquele meio, é porque eu já trago aquela predisposição. Agora, olha. Vamos olhar para o lado positivo, né? O que que esse arquétipo, por exemplo, né? Que já que os mapas falam muito dessa questão arquetípica, que que essa, essas virtudes associadas ao arquétipo estão trazendo de luz? Vai então em direção a essa luz, sabe? toma a responsabilidade de si e vai em direção a isso. Faz total diferença do que ficar ali de vítima, né? É Sim. que nem o próprio Jesus disse, seja feita a vossa vontade. Se a gente está com crença, se a gente está com, com questão ali mais dolorida ou se achando vítima a tua vida vai ser um reflexo disso que tu acha, sabe? Então, a gente tem que amadurecer também essa parte, né? Mas, uh, isso, voltando, né? Eu toda uma fonte. É... Mas, sim, a, a influência dos nomes tem... é, é bem interessante e, e é verdadeira, sabe? A gente não nasce bem o que a quero falou. A gente tem um planejamento encarnatório, tem vários livros e, e pessoas que relatam isso, tem um setor, inclusive, de planejamento encarnatório, e que a gente vem com a numerologia astrológica, orgâmica, arquetípica, numerológica do nome associada à nossa energia, né? e assim por diante. É verdade. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Igor, acho que vale a pena a gente responder. É. A, a Marip, ela está falando assim, qual o impacto de um nome social ou artístico? Por exemplo, meu nome de nascimento é Maria de, da Penha Silva Pacífico, sou numeróloga e criei um nome social, Marip Pacífico, o que pode mudar em mim? Eu posso até falar depois sim, de sim. mim porque eu também tenho isso, mas uh, você quer explicar? Claro. Não, não pode. Pode falar depois. Eu, eu complemento. Uh, eu sou eu sou hiper orgulhosa do meu nome que é Karen Kikunaga Costa. Kikunaga é da minha mãe, Costa é do meu pai. E eu tenho muito carinho pelo meu nome. Só que quando a gente se casa, a gente acaba adquirindo o nome do esposo. Então, canheto é o nome do do meu ex-marido, né? E eu gosto muito do, no, do Karen Canedo também, mas eu nunca me abdiquei de Karen Kikunaga Costa. Tanto é que todos os meus documentos é Karen Kikunaga Costa Canedo. E para ficar um pouco mais curto, né, para não colocar todo o meu nome numa rede social, eu uso Karen Canedo. Mas eu sei que no meu coração eu sou Karen Kikunaga Canedo. Né? E hum. eu já fiz também a a contagem, eu já fiz também, eu, já, eu sei o que, que significa uh, o meu nome Karen Canedo no mapa numerológico, eu sei o que significa o Karen Kikunaga Costa, e o que, mais, uh, o que mais me deixa feliz é que eu sou totalmente alinhada com a minha essência, com Karen uhum. Kikunaga Costa, eu sou totalmente alinhada, uhum. eu não, sou, não tem nada que eu olho e falo assim, ah, isso aqui não, não, não combina, não, eu sou totalmente uhum. aquilo que, que eu escolhi ser. Então, Karen Canedo, para mim, não é que não faça sentido, ele tem um peso muito grande, sim, uh, no meu mundo uh, artístico, né? O Karen Canedo virou, virou um nome artístico porque está nos livros e está em todas as redes sociais, e eu não tenho o intuito de mudar. Não por enquanto, porque faz sentido na minha vida, agora no momento. Se chegar uma hora onde eu sinta que agora não faz mais sentido para mim, Karen Canedo, eu volto a ser Karen Kikunaga Costa. Né? Uhum. mas o mais importante é aquilo que você carrega no seu coração é exatamente, exatamente. aquela responsabilidade do que você escolheu não que eu nunca teria por exemplo um medo de falar assim, ai agora eu vou ser Karen Kikunaga Costa, meu Deus vai mudar tudo eu não uhum. vou ter mais sucesso ninguém vai me reconhecer, nunca teria esse medo, porque eu sei quem eu sou e eu é sei que Karen Kikunaga Costa é uma personagem do momento né? Mas, que na, essência, falar. na essência, Esse... eu sei muito bem o que eu sou <risos> exatamente. Eu acho que, assim, nessa questão, sabe, o que vai além é que eu tenho dentro da numerologia. Assim, eu vejo que tem, tem pessoas que acabam ficando muito, ah, mas e se eu mudar meu nome? E se meu nome for tal coisa? Olha, a jornada é uma só, sabe, a jornada é interior, a jornada uh, tá associado aos valores morais, ao crescimento espiritual, ao trabalho de si mesmo, sabe. Essa questão, sim, vai trazer alguma influência. O mapogâmico é mostrado, tá? Daqui a pouco a pessoa coloca o nome de casado, tá? 50 anos casado com uma pessoa, claro, aquela sobrenome vai ter uma influência, né? Vai trazer um desafio, mas também vai trazer alguma potencialidade ali para vencer esse desafio. É isso que o mapogâmico aponta. Mas é ele é uma energia secundária, tá? Bem mais sutil, comparada é. àquela energia de essência. A energia da de força, essência, tem uma força, né? O nosso nome. Exato. É, é o nosso planejamento encarnatório, aquilo que ficou na nossa certidão de nascimento. É a nossa numerologia inicial, né? E eu não vejo assim que a gente tem que se apegar tanto a essas questões. Olha, uh, foca, entende o que, que a tua numerologia traz, qual é a tua missão de vida e foca nos teus dons, no teu trabalho, em redescobrir, aforar a tua essência, sabe? Se a gente fica muito bitolada nessa parte uh, simplesmente de mudança, assim, ou, ou que isso, nossa, estou achando que esse sobrenome está... Não, às vezes não é o sobrenome. É, é paranoia isso. É uma paranoia. Não, é Exatamente. Paranoia. <risos> eu sou muito da linha, assim, mas pé no chão, sabe? Tá? Eu trabalho com numerologia, adoro isso, mas ela traz um significado assim, da tua ancestralidade do, daquilo que tu traz de planejamento reencarnatório da onde tu tem que ir ponto final, tu vai para lá, tu faz isso tu tem que fazer um trabalho num certo sentido tem que fazer um trabalho em outro sentido, tem que para lá, teus trabalhos associados são mais esses, pronto, agora faz essa jornada com coração, busca for a tua essência, busca cada vez estar mais íntegro dentro daquele teu trabalho e o restante o restante, sabe, vai ter algumas influências, pode ser que tenha assim essa influência, mas uh, nada que vá te derrubar quando a pessoa sabe quem ela é, que nem a Karen comentou, né? Com certeza. Eu tive uma pessoa, acho que foi até uma aluna que chegou para mim. Ela falou assim: Nossa, Karen, uma vez eu fui numa numeróloga e ela pediu para eu trocar meu nome. Ela fez lá o cálculo, ela, ela pediu, falou para eu tirar o nome do meu marido, que estava que me trazendo mais influência. Uhum. E, e ela perguntou, faz, faz sentido tudo isso? eu falei, gente, pelo amor de Deus, é, nada acontece por acaso. Se você se casou e agora você tem o nome do seu esposo, claro que isso vai trazer, trazer uma influência, mas é, é o seu caminho, é o seu processo. Nós temos que amar todos os processos que, que vêm na nossa vida sabendo quem somos, da nossa essência, né, então uhum, né? eu achei legal você falar assim, é uma, é uma influência, mas não é com peso, não é com tanto peso, o nosso nome sim, tem uma força Exatamente. que não tem, é inigualável, né, agora uhum. o nome que a gente coloca de, de um marido, de, de uma, de, da esposa, não. apesar que aqui na Suíça você sabe que a gente pode colocar o nome da esposa, os homens podem colocar o nome da mulher aqui na Suíça. O homem pode se abdicar do nome dele aqui e colocar o nome da esposa, que é bem diferente, tá? Então, não é, esse, não é igual no Brasil, não. Então, quando você coloca um outro nome, na verdade, aquilo já estava programado no seu caminho, hum, né? Tá São bem. coisas que você precisa aprender. Só que é algo sutil, é paralelo o que está acontecendo é, no seu caminho. né? Não, não fique com paranoia, não, de ter que mudar o é nome. E como é que tu pode descobrir essa sutileza, por exemplo? Bom, tu, tu colocou um nome de uma outra pessoa, né? E essa ah. pessoa é teu parceiro, tua parceira. É no convivência diária. O que que aquela parceira ou parceira te trouxe, né? Que antes não tinha. O que que tem que enxergar. O que que tem que trabalhar como um espelho ali de si mesma, né? Então, às vezes, na própria vida, ela já vai respondendo o que que trouxe de energia nova, né? E que o sobrenome também tá mostrando ali, sabe? Mas, ah, eu a gente começou Acho que a jornada, assim, é uma só, sabe? A gente veio com o nosso planejamento carnatório A gente veio de fim, né? A, a, a, a, a missão de vida máxima de todo mundo. É evoluir, é crescer e é aflorar a própria essência e viver a própria essência, né? com certeza. Ah, eu sou muito grata, eu, quando eu me separei do meu esposo, agora, a gente até conversou, ele falou assim, e agora o seu nome, né, você tem tanto orgulho, eu tenho muito orgulho do Canieto. tenho, porque uhum. é uma energia muito linda, eu aprendi muito, fui muito feliz claro. com esse nome, sabe, então, eu tenho muito orgulho, aí eu fiquei até, ai, eu não, não quero não tirar o canhedo, não sei o que uhum. eu vou fazer, mas, mas... mas assim, eu vou fluindo, eu vou sentindo o meu coração, a hora, que, a hora que o coração fala assim, olha, agora o processo já acabou, agora né? não Exato. faz mais sentido, eu, gente, a gente tem que ser leve e Exato. quando a gente para de racionalizar a gente passa a ser a nossa essência que é o sentir Exatamente. né o sentir é aquilo é o... na verdade nós só estamos aqui para sentir as palavras vieram só para deturpar tudo <risos> mas sabe Karen, que essa sabedoria tua também sabe ah mas o Canhedo me trouxe tanto aprendizado teve tanto convivência aprendizado com essa pessoa sabe está carregando assim porque tu aprendeu tu, tu teve uma jornada íntegra dentro daquele relacionamento né tem pessoas Sim. que às vezes acabam achando se, ach, se vendo como vítima depois do relacionamento ou a, acaba saindo de uma maneira muito ruim e às vezes nada mas é aquele sobrenome é aquela pessoa que me fez isso não é né é uma ela veio de encontro para que tu tivesse algum aprendizado bom tu teve esse aprendizado sabe tu traz isso com orgulho no peito olha isso fez parte da minha história também sabe eu tô carregando isso e daqui a pouco vai ter momentos que tu não vai sentir necessidade, necessidades, né? Ouvindo a tua essência, olha, eu tô a fim de voltar pro meu nome original, e já fez parte da minha história, já fez, já foi essa energia, e agora eu tô com, voltando, né, minha história original e, e, e aquilo agregou muito, e ficou, já, aquilo tá registrado de certa forma no, no teu espírito, naquela vivência, aquela experienciação, aqueles aprendizados que tu teve com aquela pessoa, né? Uhum, com certeza, não. eu sou, sou sempre grata por tudo e eu simples, uhum. simplesmente eu, eu deixo as energias fluírem e não, não tenho nada de peso eu, tudo que pesa eu coloco de lado e o uhum. canhedo não está pesando uhum. eu acho lindo, lindo esse nome e está tudo bem do jeito que está tudo no seu tempo como a Alguém, a Mônica acabou de falar, tudo no seu tempo, Karen, é isso Verdade. mesmo, Mônica. Uhum. Gente, olha, todo mundo ficou muito feliz com a live, Gu, olha, eu te eu falo, feliz, eu tô sim, muito né? grata de você ter vindo, muito grata por, pelo seu trabalho, eu o que você precisar de mim, eu vou estar aqui para te ajudar, de verdade, muito, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Te agradeço demais também pela oportunidade de estar aqui, eu falo demais também, eu falei, olha, talvez de início... É gente, nada, fala, eu, eu, eu não, não fala de... demais, você fala exatamente ali no ponto, ali. o que é necessário falar, você fala. Você gostaria de deixar alguma mensagem para todo mundo que está aqui no chat? Ah, eu tinha preparado alguma coisa, mas eu acho que saiu tudo de coração, assim, sabe? Eu acho que eu me preparei, acho que foi para mim mesmo. Então, acho que é isso. Ah, tem uma mensagem, de repente, com relação às árvores que, ah, do Trigueirinho, é que eu adoro, assim, da simbologia dela, né? Que a árvore, ela representa muito essa jornada da vida, sabe? E da busca que a gente tem que fazer de fundo, que é essa verticalização, né? É o buscar em primeiro o reino de Deus e todo o restante vai ser acrescentado, né? É sair dessa busca, simplesmente terrena, é, identificada, que a gente falou, né, com a, com a nossa personalidade, com essa, com, com essa como é que se falou, teatro, né, com esse é, teatro, é. com essa persona que a gente é, e buscar, é que nem a árvore, ela está muito bem enraizada na terra, ela sabe as origens dela, mas ao mesmo tempo o caminho dela é em busca da luz do sol, né, que é a representação aqui do sagrado, divino. Então, acho que a maior busca nossa tem que ser essa elevação alta, nessa né, busca do nosso próprio Deus interior, né, da nossa essência, do nosso sol, interior, através dessa verticalização, digamos assim, acho que de mensagem ah, fica que isso. Que coisa mais, é, então vamos todos aí alcançar essa luz interna que temos dentro de nós, né, e uhum. eu sempre falo assim, quanto mais profundo, melhor, vamos sair Caralho. da superficialidade, na superficialidade a gente não encontra muita coisa, mas quando a gente vai no profundo, né, quando as raízes ficam mais lá no profundo, é aí que as primeiras folhinhas começam a nascer para encontrar a luz do sol então vá para a profundeza do seu ser que é o seu coração, que é a casa do pai que eu sempre falo, volte para a casa do pai e as pessoas falam, <risos> mas por que voltar para a casa do pai? Porque é lá que é a sua morada, é o seu coração, uhum. é onde você encontra a sua verdade, né, Gu? Então, para isso, nós estamos aqui fazendo esse trabalho tão bonito, eu e agradeço. nós agradecemos a, a sua presença, né? É isso, Agrade... eu que agradeço a oportunidade <risos> maravilhosa estar aqui. Obrigada, você fica aqui mais um pouquinho comigo, tá? A gente se despede tá. agora de todos que estão aqui, muito obrigada, gente por terem escolhido em ficar aqui conosco nestes momentos. Obrigada a todos que participaram. Desejamos a vocês um lindo domingo e uma ótima semana. Um beijo no coração, muita paz e muita alegria. Vão ser felizes e vão para a profundeza do seu ser, fechando os olhos, acalmando mente e coração. Então, tchau, gente. Um lindo domingo. Tchau, tchau pessoal. <risos> Muito obrigado.